Depois da corrida no Azerbaijão, a Fórmula 1 embarcou numa longa viagem para realizar o GP de Miami. E além dela, a Fórmula E também preenche o fim de semana nas ruas de Mônaco. Detalhe: Ambas têm transmissão do grande prêmio. A Fórmula 1 marcou o primeiro treino para as 3 horas da tarde de sexta-feira. E o TL2 às 6h30 com transmissão da F1 TV e Band Sports. O TL3 é a 1h30 um da tarde de sábado e a classificação às 5. No domingo, as luzes da corrida principal se apagam às 4h30 da tarde. Esses são os horários oficiais da categoria, mas o Grande Prêmio também faz a transmissão completa em segunda tela. Vou te passar então os horários para você acompanhar juntinho com a gente, olha só. A live da classificação começa às 4h45 no sábado. Já no domingo, a gente faz o esquenta às 4h10 da tarde para o GP. Vale lembrar que a F1 TV, Band e Band Sports também transmitem. Os horários das transmissões da Fórmula E no Grande Prêmio são No sábado, o TL1 é às 2h15 da manhã, o TL2 às 13h55, a classificação às 5h20 e, e a corrida às 9h30. A Fórmula E também tem transmissão da Band e Band Sports. Além disso, o fim de semana conta com a Nascar e Mundial de Superbike. Os dois terão transmissão do Band Sports. Pra você não perder nada, o link da programação completa está na descrição deste vídeo. Se você gostou, deixa seu like, comentário, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho. Um bom fim de semana de muita velocidade para você!